Bien, Cristina, vamos al aire. Buena ponencia. Boa tarde e bem-vindos a este webinar organizado pela oficina de avaliação. Boa evaluación. tarde, bem-vindos a este eh, seminário organizado pelo Escritório de Avaliação e de Vigilância. Por favor, tome nota da sessão. Por favor, mantenham seus microfones desligados enquanto não façam uso da palavra. Formule suas perguntas e comentários no QA, que está, está na tela do Zoom. Esta sessão está, será gravada. Esta sessão será feita em espanhol e para aqueles que tiverem, quiserem tradução simultânea para o inglês e para o português, cliquem no ícone na parte de baixo da tela. Edna Camacho não vai poder nos acompanhar por motivos de força maior. Vamos começar com algumas palavras da diretora do Escritório de Supervisão e Vigila... de Avaliação e Supervisão, Avery Young Pratso. Muito obrigada, Cristina. Bom dia a todos. Como diretora do Escritório de Avaliação e Supervisão do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Over, é um grande prazer dar-lhes as boas-vindas a este evento que organizamos com o Ministério de Planejamento Nacional e Política Econômica, MPE. Mideplan da Costa Rica. Agradecemos muito a ministra de Mideplan, Pilar Garrida, por sua presença e a equipe de Mideplan por compartilhar conosco as experiências e resultados da avaliação da cooperação internacional não reembolsável em biodiversidade e mudança climática. Gostaríamos de agradecer a Rita Brata, Batra do... Jeff, do Fundo Ambiente Mundial, e a Verônica Gonçalves, chefe da equipe de avaliação da ação do BID, referente à mitigação e adaptação às mudanças climáticas, pelos comentários que farão sobre a apresentação de Mideplan, com base em sua experiência na avaliação destes temas. A avaliação é fundamental para tomar decisões baseadas, baseadas na experiência, e acreditamos no papel transformador da avaliação para levar... Ah, o crescimento sustentável e igualdade na região. Assim, OVE tem um o mandato de facilitar o conhecimento e as boas práticas, as lições aprendidas em termos de avaliação, através da América Latina e do Caribe. Esta avaliação especial em, a cargo da Mide, do Mideplan se destaca por ser o primeiro exemplo de uma avaliação temática da gestão e funcionamento da cooperação internacional, proposta e gerida pelo país receptor. É uma avaliação feita e a partir da perspectiva do país beneficiário, e não uma avaliação uh, da perspectiva dos países doadores. Além disso, esta avaliação... Avalia a eficácia da cooperação internacional em dois temas fundamentais, biodiversidade e mudanças climáticas. Esta avaliação dá importantes lições para a gestão da cooperação internacional neste tema de extrema relevância e importância no contexto atual. Continuando com o nosso mandato, consideramos importante compartilhar os resultados de avaliações como esta para poder continuar contribuindo à evidência existente, e assim os futuros projetos poderão continuar melhorando para atingir os resultados desejados. Sem mais delongas, muito obrigada mais uma vez em nome do OVE e gostaria de dar as boas-vindas aos oradores e ao público deste evento. Muito obrigada, Ivory. Damos a palavra agora à ministra do Ministério de Planejamento Nacional e Política Econômica da Costa Rica, Pilar Garrido. Bom dia e saudações especiais para a Ivory e para todas as pessoas que nos acompanham no dia de hoje. Para nós, no Mideplan, é um grande prazer participar desta atividade e agradecer ao BID por permitir e por nos apoiar neste momento e agora vão conhecer os resultados desta importante avaliação em dois temas que são bastiões para o desenvolvimento de prioridades, e sobretudo no nosso compromisso global para com soluções baseadas na evidência e os temas da biodiversidade e a mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Também gostaria de agradecer aos representantes do GEF, que são, além disso, uh, os, os representantes dos principais doadores e países que operaram e que nos acompanharam durante muitos anos na luta para resguardar e salvaguardar o meio ambiente, com soluções que possam ser elibradas com relação à missão de crescer, eh, desassociando-nos das emissões de carbono. Esperamos também que estes resultados sejam, eh, possam ser utilizados por todos. Eh, tivemos um processo muito especial para nosso país. Eu me lembro eh, de estar com o Bior Faust e falar-lhe sobre a importância de um, para um país como o nosso, um país em transição, para tornar-se membro da OCDE. E nós tínhamos uh, problemas estruturais, e recebemos por muitos anos cooperação internacional. Era um país que tinha que demonstrar como à luz dos esforços envidados e as melhorias em termos fiscais, eh, se propunha a enfatizar a importância da cooperação internacional, da alavancagem, etc. E a conclusão foi fundamental para continuar crescendo num caminho de crescimento verde e desenvolvimento sustentável. Mais uma vez, muito obrigada ao apoio apoio que recebemos por parte de Selak, da Alemanha, que nos acompanha nesse evento, e a liderança também que assumiu a área de cooperação internacional eh, para poder eh, valorizar a cooperação e a melhora contínua na gestão dos recursos internacionais. Então, começamos neste processo, que foi um processo complexo e não desprovido de percalços, mas fundamental para poder valorizar o que significa a cooperação na, uh, e as contribuições para chegarmos a atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável. Precisamos eh, salientar como tudo se alinhou para alcançar esses objetivos do desenvolvimento sustentável. E como vimos avançando nessa agenda, com agenda de avaliação, investimento público e outros esforços, como a política nacional de avaliação, que está dirigida para... Eh, a atingir a Agenda 2030 e, e, sobretudo, Gostaria de destacar, na minha posição de ministra reitora, a importância de poder continuar contando com estas informações, estes insumos que são fundamentais para tomar decisões mais eficazes e relevantes, baseadas na evidência. Nosso país, como um país de renda média, um país em transição, como um país membro da OCDE, vimos... Ah, o aumento uh, da cooperação internacional para agora 482,2 milhões de dólares. E isto também uh, nos faz ver que uh, os objetivos estabelecidos pela COP26 uh, reforçaram a necessidade do acordo climático e da cooperação internacional para combater a mudança climática, cooperação tanto financeira e técnica. Considerando o contexto em que estamos, nós temos a responsabilidade de continuar fortalecendo esse processo de mudança. E como uma experiência pioneira da região, como país receptor, pretendemos continuar essas ações com novos instrumentos e metodologias e analisar nesses 10 anos qual foi o resultado, qual foi a visão, a eficácia dessa cooperação em termos de seu impacto, em termos da gestão de conhecimento adquirido e em termos da institucionalização e da apropriação, da aprendizagem eh, propiciada pela cooperação internacional. Nos sentimos muito orgulhosos e estamos comprometidos para continuar inovando e avançando nessa luta também, graças ao apoio do BID, onde podemos encontrar outros espaços para encontrar soluções, como, por exemplo, a recém-assinada Estratégia 2030 para proteger nossos mares até o Equador e Panamá, ah, e outros como o apagamento por serviços ambientais, que pode ser feito por ser, para os serviços marítimos também, para os quais recebemos um prêmio recente. Gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade e esperamos que os resultados nos permitam uh, continuar avançando nessa cultura, nessa aprendizagem comum, continuando colocando Continuando a colocar no centro do debate a importância da cooperação internacional, sobretudo para países em transição como o nosso, e sobretudo na área de ação climática e da biodiversidade, que, sem dúvida nenhuma, são um dos, dos temas mais importantes para uma nova economia que possa ser descentralizada, digitalizada e descarbonizada. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora ministra. Procedemos agora com a interpretação que fará a equipe do MIDEPLAN, Ministério de Planejamento Nacional da Costa Rica. Bom dia a todos. Bom dia, Cristina. Muito obrigada pela oportunidade. Vamos apresentar uh, os resultados desta avaliação, mas antes vamos contar-lhes um, um pequeno contexto neste processo para uma melhor compreensão dos resultados. Deplan é a entidade reitora em termos de avaliação da cooperação internacional. Tomou-se a decisão, por parte da área de cooperação internacional, de incluir esta avaliação na Agenda Nacional de Avaliação 2019-2022. Esta é considerada uma avaliação disruptiva, porque é a primeira avaliação temática desta agenda, e não uma avaliação programática. Eles escolhemos estes temas, dada a importância eh, do tema ambiental para a Costa Rica. É uma avaliação, avaliação externa, graças ao apoio do governo alemão, que financiou esta avaliação, e o objetivo desta avaliação foi avaliar a gestão e os resultados da cooperação internacional não reembolsável, quanto aos temas, a esses temas, no, no período 2010-2018, avaliamos a eficácia da cooperação e, a partir dos resultados, identificamos setores que foram transversais a estes temas e que, por sua vez, tivessem uma uh, incidência nos projetos. Esta avaliação foi o resultado de um esforço conjunto por parte de diferentes equipes de trabalho constituímos uma equipe, uma equipe técnica com funcionários da unidade de avaliação do Mideplan, que foram os, co os coordenadores técnicos do processo. Além disso, funcionários da área de cooperação internacional do Mideplan, que é a instância que nos levou a fazer essa avaliação, e funcionários do projeto FOSELAC, que além de proporcionar apoio financeiro, também proporcionaram um apoio técnico em todo o processo de avaliação. Também, dada o alcance tão amplo desta avaliação, fizemos ou instituímos uma equipe técnica ampliada com funcionários das várias dependências do Ministério do Ambiente e Energia. Esse ministério tem, baixo sua responsabilidade, 56% dos recursos do projeto de cooperação em vários temas. E a equipe de avaliação, que é uma equipe externa, Red to Red é uma equipe binacional e externa que constitui por uma especialista internacional em cooperação internacional e avaliação, uma especialista nacional em questões de avaliação e um especialista nacional nos temas de biodiversidade e mudança climática. Nesta linha do tempo, o que podemos observar é que este processo foi diferente com relação ao objeto da avaliação e também foi diferente com relação ao tempo que levou para executar o processo de avaliação e também os produtos adicionais que se geraram foram gerados como parte deste processo. Na linha do tempo, iniciamos a preparação da avaliação em 2018, apresentando os resultados em janeiro deste ano. Neste momento, estamos na etapa chamada de uso da avaliação, mas podemos identificar que antes de começar o processo de avaliação, foi necessário contratar um estudo de caracterização e análise de comportamento que nos permitisse identificar algumas tendências gerais que pudessem ser utilizadas na análise específica e na limitação do objeto da avaliação, além de completar informações necessárias. Uma vez iniciado o processo de avaliação, também levamos a cabo, em paralelo, uma sistematização que nos permitiu identificar desafios, lições aprendidas e aspectos de melhoria que pudéssemos incorporar em nossos trabalhos de avaliação dentro das agendas... É, Nacional de Avaliações, e também para compartilhar essas lições aprendidas com atores nacionais e internacionais, e é parte do que vimos levando a cabo nos últimos meses. Então, foi uma avaliação que levou quase dois anos, foi um processo bastante rico e com uma informação muito valiosa para a execução de avaliação posteriores, não apenas na Costa Rica, mas também na região. Atualmente, como parte do contexto, eh, gostaríamos de comentar que estamos na etapa de uso da avaliação, que inclui estes quatro passos que podem identificar é, nesse slide. Atualmente, estamos realizando as recomendações do relatório, já se gerou uma resposta e agora estamos elaborando o plano de ação que trata de identificar a maneira de operacionalizar as recomendações contidas no relatório, identificando a melhor maneira de executá-las. Esta é a etapa em que nos encontramos no momento. Sem mais, gostaríamos de entrar no tema e vou apresentar Vitória Sánchez Esteban, que foi a coordenadora deste processo contratado. Ela é representante da consultora espanhola Red2Red, como anteriormente, era uma equipe binacional, a Vitória Sanchez Esteban faz parte da equipe espanhola e também nos acompanha um, no público os outros dois avaliadores que este, fizeram parte da equipe. Com a palavra, Vitória. Muito obrigada, Carolina, muito obrigada a todos e todas. Eu também vou compartilhar uma apresentação. Acho que já está em suas telas. Bem, de fato, como disseram a Erika Carolina, a avaliação foi feita por dois anos e nós entramos na segunda etapa. Não sei se viram. Ah, bom, a, já foi apresentada a linha do tempo, começamos a avaliação em março de 2020, 20, e e uma avaliação que ia ser feita com trabalhos de campo, visitas teve que ser virtualizada ao longo de todo o processo quando fizemos o primeiro plano achamos que iríamos poder ir à Costa Rica para trabalhar bem, na prática, como todos sabemos, durante todo o processo da pandemia, tivemos que fazer um processo virtual, não vou me deter nos objetivos, porque já foram mencionados, então eu acho que não vale a pena, mas eu gostaria de acrescentar algo ao que já se mencionou. Já se disse que foi uma avaliação temática, a primeira do gênero que era levada a cabo na cooperação internacional e com a Agência Nacional de Avaliação da Costa Rica, e além de terem feito avaliações de projetos e programas específicos, nunca tinha havido um esforço no sentido de avaliar o conjunto da cooperação internacional não reembolsável, neste caso, em biodiversidade e mudanças climáticas. Falar em geral de cooperação, Bem, porque o nome é muito longo, né? além de ser uma execução virtual, também foi uma avaliação, até certo ponto, exploratória, porque embora tenhamos, tenha sido feito muito trabalho prévio de caracterização, trabalhou-se muito, no entanto, fizeram uma... Cotação bastante precisa do objeto da avaliação, mas é, vimos que era necessário encurtar, encurtar, diminuir ainda mais a atividade de cooperação não reembolsável, e como mencionou a ministra Garrido, na realidade são os temas que agrupam a maior parte do financiamento da Costa Rica no período analisado. Com isto, o que quero dizer? Que foi realmente um desafio, um desafio muito interessante. Aprendemos muito também, e acho que todas as partes aprenderam. Eu não vou me deter aqui. Só um panorama do que pudemos fazer. O que teremos que fazer é favorecer a aplicação de técnicas que podem, que pudessem ser aplicadas à distância, remotamente. Por exemplo, análise de casos. Tivemos que substituir por alternativas, mas o plano foi seguido por ambas as partes e, enfim, finalmente usamos métodos para a coleta de informação que puderam ser adaptados às circunstâncias na época. E agora vou passar diretamente às conclusões e recomendações de avaliação, de maneira muito sintética. Realmente saíram muitas coisas, havia conclusões, e além disso, as conclusões e recomendações estão encadeadas, geram uma espécie de trama e... Isto não está refletido aqui, apenas apresentamos as mais importantes. A primeira estava relacionada com alguns aspectos positivos. A primeira estava relacionada com o fato de que a Costa Rica tinha um modelo de demanda de cooperação que podíamos qualificar como dual. Em que sentido? Por um lado, Havia uma parte da cooperação, do modelo de cooperação, que era prospectivo, além de documentos de política estratégica que foram elaborados. Havia uma política de cooperação internacional, não me lembro das datas, mas algo como uh, começou em 2014, e atualizada cerca de quatro anos depois, onde eles enquadravam as prioridades para os anos seguintes, que iriam trabalhar no âmbito da cooperação internacional com o país. Mas também as instituições setoriais que tinham mais participação do que era biodiversidade e mudança climática, nesse caso, era com todas as dependências que estavam vinculadas ao Ministério do Ambiente e da Energia, que, e também a muitas outras instituições, também tinha programas em termos de cooperação e tinha manuais de gestões a respeito de como abordar determinados projetos nesta matéria. Este modelo... Era muito bom, mas convivia com um modelo que, na prática, o que fazia era aproveitar oportunidades conjunturais. Às vezes surgiam oportunidades, às vezes porque, por exemplo, um parceiro cooperante... Colocava uma instituição, uma instituição que podia ter financiamento para algum tipo de atividade, isso era colocado na grade de projetos, por exemplo, e a consequência é que o alinhamento ou a pergunta que nos fizeram é: em que medida a cooperação internacional não reembolsável na Costa Rica nos anos de referência estava alinhada com as metas do país, com os acordos internacionais assinados pela Costa Rica e também com os objetivos de desenvolvimento do milênio. Então, o alinhamento era relativo. É claro que era maior no caso dos metas do país, porque havia uma obrigação normativa a partir do ano de 2008, antes do período em que se analisaram as intervenções, para que todas as intervenções da cooperação seguissem as linhas das metas país, mas não havia o mesmo alinhamento nem com os acordos internacionais e nem com os ODS. Além disso, faltava uma consciência da importância de que estas atuações estivessem alinhadas com essas metas e o significado que isso tem em termos de apropriações de sustentabilidade posterior, dos resultados de sustentabilidade e outras questões. Então, esta convivência de um modelo mais sólido com outro, que de uma certa maneira debilitava, enfraquecia este alinhamento, foi a situação com que nos deparamos. Também, se fizermos uma análise evolutiva do período analisado, as intervenções cada vez mais estavam alinhadas com essas metas nacionais. Que recomendações pudemos fazer com relação a esta conclusão? Por um lado, aumentar o alinhamento dos projetos, e para isso acreditamos que era mais importante fazer todo um trabalho de informação e conscientização a respeito da importância de conseguir este alinhamento e também as consequências de não o fazer, por outro lado fortalecer e difundir este modelo prospectivo, porque poderia acontecer que algumas das instituições não conhecessem nem dentro do país, nem fora ou seja, um país tem certas prioridades definidas e portanto é importante difundi-lo tanto em seu interior como no exterior e por fim, aproveitar as oportunidades que surgissem porque no fim das contas Costa Rica é um país que vem perdendo financiamento de maneira significativa, é um país de renda média alta, e se apresentam oportunidades, e se apresentam oportunidades, por que não aproveitá-las, desde que isso não permita desviar-se da rota estratégica do país? Outra questão positiva com que também nos deparamos, é que a Costa Rica não apenas tem demanda de cooperação, mas também tem oferta, de cooperação, e sobretudo em termos de biodiversidade e mudanças climáticas. A Costa Rica é um papel é um país que tem um papel dual em termos de cooperação internacional. Por um lado, é, tem oferta e outro lado tem demanda. No caso da oferta, isso se concentra na cooperação sul-sul. E a oferta de cooperação, o sistema de ofertas de cooperação internacional em termos de biodiversidade e mudança climática é um quadro sólido e organizado. E, além disso, no período analisado, foi se organizando progressivamente, de de tal maneira que era muito mais claro em 2018 do que em 2010. Neste sentido, e este foi um dos pontos fortes identificados, e o que colocamos como recomendação é que tínhamos que aprofundar a cooperação sul-sul e triangular, porque constitui um complemento magnífico à cooperação internacional, tradicional. Evidentemente, sem substituir a cooperação sul-sul e triangular, podemos ter uma cooperação financeira mais tradicional. Algumas das vantagens que vimos na experiência da Costa Rica, que tinha tido a cooperação triangular de sul, -Sul é que implantaram aprendizados e boas práticas, isso tudo permitiu obter bons resultados, isso permitiu inter trocas de experiências e, por fim, acelerou algumas inovações. Bom... Tínhamos várias perguntas de avaliação que fazíamos sobre o sistema de gestão uh, em relação às mudanças climáticas. É certo que, nesse caso, não era tão relevante a questão, pois o sistema era muito semelhante e em muitos dos aspectos era compatível com o que nós tínhamos. Mas, no entanto, tínhamos várias perguntas que tinham a ver com o sistema de gestão da cooperação no país. E o que nós observamos é que Havia dois sistemas que precisavam ser fortalecidos. Porém, um precisava de melhorias. E as melhorias, vamos ver, em relação às, com as recomendações. Bom, tínhamos que melhorar a coordenação interinstitucional. Vimos que no momento era um problema também entre interinstitucional e níveis distintos. Por um lado, a reitoria da cooperação internacional na Costa Rica, também precisava de uma reitoria interna entre o país e outra parte do Ministério das Relações Exteriores. Tinha uma reitoria externa, mas também havia problemas de coordenação entre instituições, inclusive dentro das mesmas instituições. Definimos um conjunto de vínculos institucionais nas várias dependências que trabalhavam com mudanças climáticas e biodiversidade. E muitas vezes tinham problemas de coordenação entre esses vínculos e a própria instituição. Bom, então esse era um aspecto que claramente era necessário Melhorar. O outro lado, tínhamos que melhorar também o próprio conhecimento da cooperação internacional. Dentro deste plano da cooperação internacional, essa é uma base, CNR é um banco de dados sobre repositório de informações, chaves de todas as informações internacionais. No entanto, víamos que pelos agentes que tinham que enviar a informação, para que esse plano pudesse ser exercido. Era visto como uma exigência burocrática que não agregava nenhum valor. Isso significava, significava, por sua vez, que havia vários momentos onde o procedimento não era implementado. E a consequência é que o ciclo não estava completo. Não estava completo, muitas vezes não estava atualizado. E também podemos dizer que muitas vezes a missão por si só era ter toda a cooperação internacional pública pública, nesse sentido, não era mesmo dos vários níveis institucionais, ou seja, queríamos que fosse pública a nível central, mas a nível local não havia garantias que de fato estaria sendo feito desta forma e toda a cooperação que deveria estar sendo implementada. Então, como melhorar isso? Obtendo as informações necessárias para que pudesse ser atualizado principalmente o que fosse útil para todos, que todos os usuários pudessem ter a capacidade de obter um valor agregado a, em, em função do esforço feito, enviando a informação, e isso que fosse crível, viável. E uma questão que chegou para nós, que esse Médio Plano estava em meios de melhoria nesse sentido. Outro tema que tinha que ser melhorado em relação a isso é que tínhamos que cumprir com todos os procedimentos. Costa Rica já tinha toda a cooperação internacional, mas na prática não sempre estava a contento. E isso era uma das consequências desse não cumprimento, era também o fato de que isso não tinha toda a informação, pois havia algumas instituições que diretamente ou não enviavam as informações sobre os projetos que estavam desenvolvendo, muitas vezes enviávamos, enviavam por meios não habituais, o que gerava ali várias uh, demoras, bom, de fato este era um problema sério e que era considerado desta forma, mas estava muito focalizado em certas instituições. Então, era mais uma abordagem estratégica para que essas instituições pudessem, de fato, começar a alinhar-se neste procedimento. Também tiveram outras questões aqui, que eu não vou me deter, para definir, pois não estava muito claro quando falávamos sobre cofinanciamento, como falávamos de contribuições nacionais, se eram contribuições uh, que eu não sei até que ponto eram detalhadas ou não. Mas o que é fundamental é que a informação não estava completa, mas a informação que estava disponível, sabíamos que havia informação de respaldo, que estava muitas vezes... Estava num documento de formulação de projetos ou de aprovação final deste projeto, ou deveria estar dentro das questões orçamentárias. Enfim, uma série de documentos que deveriam estar presentes, mas que na prática muitas vezes aí não estavam, ou que verificamos mais tarde que o nível de qualidade dos relatórios finais estava em torno de 40, 40 ou 50%, quase que metade dos casos de todos os projetos que estavam presentes, e na prática verificamos que ainda muitos desses relatórios davam conta das atividades e era necessário melhorar a qualidade disso. Também tínhamos que melhorar esse segmento de avaliação. Isso, inclusive, era para é da lei de planificação e que dá cobertura a isso. Havia questões que todo esse procedimento a nível global que não estava sendo verificado. Muitos desses projetos e via muitos que essas atividades com a prática isso estava verificando muitas outras instituições no caso da avaliação verificamos que a avaliação ocorria com outras questões que vamos verificar depois está inserida nessa retórica muitos falavam que a avaliação era importante mas quando você ia verificar quais eram os dados reais o que nós víamos eram declarações, pois a informação não estava ali presente. Então, diziam que em torno de 60, 60 a 64% dos responsáveis desses projetos tinham que, tinham que fazer uma avaliação. No entanto, na prática, apenas havia 25 relatórios, e desses 25, aproximadamente da metade, não tinham realidade tinham que não ser considerados como relatórios de avaliação. Mas eu já digo que vamos verificar que tinham elementos distintos, vou, eu vou lembrar sobre isso posteriormente. Bom, e outra parte, tinham que reconhecer que muitas vezes esses relatórios não eram publicados, então, ou seja, o uso era extremamente difícil, diminuindo as possibilidades de uso desses relatórios. E por último, último ponto, e aqui víamos que os agentes todos estavam de acordo que tínhamos que fomentar a forma de execução desses projetos para que as instituições da Costa Rica que de fato pudessem levar a cabo esses projetos. Eles reconheciam que, como tinham executores externos, isso muitas vezes melhorava a agilidade e a eficiência. Por outro lado, diziam que tinha menos transparência e menos meios de controle por parte do país. Acreditavam que de fato era uma boa questão para o país, principalmente em relação de apropriação e com aprendizado institucional que esses projetos poderiam estar a cargo em relação à execução, pois não havia resultados tão viáveis, mas em relação à execução poderiam ser implementadas por eh, instituições de costarricense, mas diziam que isso significaria que as pessoas que estão à frente desses projetos têm que de fato estar comprometidos que possam, contar com especialistas, ou seja, condições para que possam fazer um trabalho de fato de qualidade. Uma quarta conclusão que uh, observamos que não havia informação suficiente sobre alianças inclusivas e que a presença de enfoques transversais era mais contando episódios que ocorreram e mais teórica do que real, ou seja, não tinha uma abordagem muito pragmática eram, então, nessas linhas que nós começamos a trabalhar. Em relação às alianças, ocorreu o mesmo que eu acabei de mencionar, que era importante, que essas alianças eram vitais, mas em termos práticos isso não ocorria. E os enfoques transversais, ao mesmo ocorria, não eram pragmáticos. Esses o, documentos de avaliação, muitas vezes que isso unicamente estava... Em, de acordo com um indicador definido por sexo, onde definíamos atividade unicamente para as mulheres. E esse aí é o um enfoque de gênero que queríamos que houvesse, mas ao longo dos projetos isso foi se perdendo. E as relatórios de monitoramento muitas vezes não mostravam isso, não se falava sobre isso e o mesmo ocorria com outros relatórios. Todas essas questões estão muito mais presentes na elaboração do que na execução. Num enfoque sobre a participação, que teve uma análise específica, o que observamos é que, muitas vezes, esta participação com comitês de técnicos, vimos que, na prática, isso era comitês consultivos, onde, de fato, não havia tomada de decisão. No entanto, voltando novamente, esse discurso é muito importante que esses projetos contem com a participação de agentes da sociedade civil, do setor privado e etc. O que nós queríamos como recomendação é que houvesse um aumento da participação em todas as fases dessas intervenções, ao longo do projeto, na elaboração, na execução, das atividades, enfim. O que verificamos é que a valoração por parte dos vários agentes é que a presença da sociedade civil melhorava o ajuste às necessidades das intervenções, consequentemente, a sustentabilidade. E quando o setor privado estava presente, intervia, melhorando também a sustentabilidade e as possibilidades de aumento do projeto posteriormente. Enquanto quando havia ali a participação da população, tínhamos uma melhor apropriação em relação à presença da questão de gênero e da participação, vimos que era necessário aumentá-lo, por essas questões têm um vínculo direto, não afeta o mesmo modo com as questões vinculadas às mudanças climáticas entre homens e mulheres, como sabemos, no entanto, acreditamos que pode ser ali um requisito para o projeto e que seria preferível conscientizar e capacitar pois vimos que, em muitas ocasiões, não, esses enfoques não eram incorporados, pois não sabíamos como fazê-lo. Não era o fato de que não havia vontade para fazê-lo. Mas também questionamos a harmonização entre os parceiros cooperantes. Vimos que essa participação, essa harmonização entre todos e os recursos e a prestação de contas eram melhores. Em relação à harmonização, claramente, havia iniciativas de cooperação por parte entre vários parceiros, mas não havia uma harmonização institucional. O que nós verificamos, principalmente nos fundos globais, mundiais, é que é uma fórmula de harmonização, à medida que por uma única via podemos acessar outros fundos. O que ocorre é que muitas vezes esses fundos têm condições de acesso mais complexas e que exigem um esforço maior no momento que você apresenta as propostas. Vimos que também havia iniciativas de melhoras para obter uma maior complementariedade, ou seja, uma prestação de serviço mais, uh, mais ótima. Isso foram algumas questões que nós encontramos. Em relação à falta de previsibilidade, isso era mais multilateral do que unilateral. E em relação à prestação de contas, como que poderia ser melhorada, é que o Estado, o governo da Costa Rica, diz que isso poderia melhorar. Então, portanto, ótima informação está aqui disponível, porém, quando você pergunta aos agentes do país, é precisamos de mais, precisamos de questões concretas que não temos acesso e, portanto, queremos mais informação. O que podemos fazer em relação a essa questão no tocante às recomendações. Algo que eu queria dizer também é que havia várias diferenças entre vários parceiros cooperantes, é que não havia apenas um posicionamento, por isso é que nós não falamos sobre a transparência, tinha que melhorar objetivamente a, falando, mas ensina na verdade com as necessidades das instituições costarricenses. Mas o que nós acreditamos que é mencionar é que temos que transmitir com muita clareza a posição do país em relação a isso e as mudanças que poderiam satisfazer essas necessidades expressadas por estas instituições. E quem poderia fazer? Bom, acreditamos que isso pode ser feito entre pelos autoridades oficiais, aqueles responsáveis por essas políticas e todas as agências que estejam presentes no país. Bom, isso seria basicamente temos disso e temos que trabalhar nesta área. Outra questão que também perguntamos é de que forma estávamos incorporando de maneira transversal a questão da biodiversidade e das mudanças climáticas a outras políticas do país. E o que verificamos que eram absolutamente incipientes. Havia alguns exemplos, mas estes exemplos, a grande maioria, estavam fora do âmbito temporal da avaliação que fizemos. Estavam, estavam é, recém-iniciando-se, mais ou menos em 2018, parecia que havia indícios que iam trabalhar de forma transversal, com questões comerciais, ou dentro do setor industrial, e que poderiam ter essa visão, transversão da biodiversidade e mudanças climáticas, mas, de fato, eram extremamente incipientes. Os agentes disseram algo, que eu acho que é muito importante mencionar, que é que tínhamos que fomentar a presença dessas temáticas, não de políticas setoriais, mas sim ter um enfoque para todo o país, especialmente para um país como a Costa Rica, a biodiversidade e mudanças climáticas, são questões vitais, né? É que especificamente para Costa Rica é uma abordagem estratégica em muitas atividades econômicas, como também a questão do bem-estar da população. Bom, então por várias razões era muito importante que tivessem um enfoque país para que esse esforço fosse realizado de maneira transversal aos temas de biodiversidade e mudanças climáticas. Também tinha muitos agentes que não viam isso uh, so, quando falávamos sobre as questões e não, nem sabiam como aplicá-los, falávamos muito com essa questão de gênero e muito mais essa temática, então faltavam também ferramentas para aplicar esses conceitos, além de fomentar essa presença desses temas, tínhamos que ter uma abordagem mais pragmática para que pudesse ocorrer algo operacional no tocante a esses temas. Em relação a resultados, o que ocorreu é que nós tivemos que fazer uma análise, de, mas como que mencionamos antes, ainda faltavam muitos documentos, então tivemos que nos ater a uma amostra que nós não queríamos inicialmente, porém tivemos que incorporar várias outras informações, pois nem sempre tínhamos os dados de contato das pessoas que estavam à frente dos projetos, muitos não estavam mais ali. Não tínhamos os dados, portanto, e precisávamos tê-los para um ponto de partida, que era imprescindível ter a documentação uh, inicial e, e para que pudéssemos obter as avaliações. Bom, no final, nós ficamos com 38 projetos que tinham, de fato, toda a informação para que pudéssemos analisar. O que ocorreu é que, que esses projetos tinham várias uh, visões distintas mas era preferível analisá-los, pois estavam completos e poderiam ser considerados. O que verificamos é que esses projetos que nós analisamos conseguiram alcançar as metas definidas. detectamos aspectos, poderiam ser melhorados, sim, mas de maneira geral, eles poderiam já tinham poderiam alcançar as metas definidas e outras questões que vimos que poderiam ser a melhorar é o aumento da complementariedade a coerência externa desses projetos para melhorar a eficiência dos mesmos e isso está relacionado que é o segundo ponto que é articulação entre os autores que também permite aumentar o alcance o que verificamos em algumas em algumas situações que nós estávamos falando não apenas do governo, como também das ONGs com as quais estão trabalhando com esses temas nos mesmos territórios. E eles iam um determinado território, via ali, por exemplo, uma instituição, que foi, talvez suponhamos que fosse o PNUMA, está com um projeto que é muito parecido com o que nós estamos fazendo. Então, uma, ou vamos competir para aquele beneficiar ou vamos entrar, fazer uma articulação, mudamos aqui alguma coisa para que tenhamos uma proposta de maior alcance. Bom, com isso, nessa melhora, estava vendo como, o pois sabemos o que ocorre no terreno ali em loco, é como tem ali outras atores que se conhecem e que podem melhorar esta articulação gerando um maior alcance e, consequentemente, uma maior eficiência. Também, tínhamos que melhorar a capacidade de gestão das pessoas responsáveis pelos projetos. É um tema clássico e que, muitas vezes, nós nos deparamos com esta questão. Há várias questões em vários projetos e tem uma, um resultado distinto entre uma atividade, um produto, ou que muitas vezes você pode aí definir indicador de produto, porém, sem um indicador de resultado, mas com as várias informações, intervenções, de partida, você pode, de certa forma, ah, obter o que você quer. Mas também relatórios finais dentro dessas várias atividades, nós tivemos que superar esses problemas, fomos aprendo, aprendendo e foram os resultados que nós obtivemos. Essa é uma outra abordagem que nós acreditamos que poderia ser melhorada. Também falamos como poderíamos reforçar os fatores que favoreciam a apropriação e a sustentabilidade. Esta recomendação estava vinculada à conclusão que operavam entre antes durante e após as nossas intervenções. Na fase anterior, nós verificamos que tínhamos que ter um embasamento sólido de todos os projetos embasados em evidências. Encontramos projetos, por exemplo... Pouco embasados, fundamentados, mas verificamos que cada vez mais tem. Eu, tô, eu sei que eu estou falando sobre várias questões, pois foi uma avaliação de grande porte, ampla, mas nos primeiros anos analisados, muitos dos projetos implementados, o objetivo, principalmente, foi definir as bases daquelas estratégias e políticas ambientais da Costa Rica. Então. Claramente, esses primeiros projetos já tinham uma, orienta, uma orientação menor no momento da definição, mas, ao avançar, era importante que esses projetos estivessem bem embasados, com raízes sólidas em relação a tudo que está sendo construído, os conhecimentos já adquiridos. Novamente, fizemos aí uma alienação, uma, um alinhamento, perdão, político, institucional e temático, e que isso ia levar aí ao alcance de todos os objetivos do projeto. Dessa mesma forma, estaria aí também, não isso embasado em evidência e articulação dos, dos atores, como nós falamos, ter, de fato, preparado toda a arquitetura para que todos os outros aspectos do projeto pudessem funcionar. No aspecto do durante, verificamos que é muito importante incorporar incorporar estruturas de participação e corresponsabilidade e implicação de todos os grupos de interesse. Isso gerava também uma, um, um esforço melhor. Isso ocorre logo no início dos diagnósticos iniciais que fizemos e logo após... Obviamente, o projeto é muito mais factível, tendo uma maior, consequentemente, sustentabilidade. Também incorporar atuações de fortalecimento institucional. Sabemos que boa parte dos projetos já incorporavam isso, institucional, como também fortalecimento do engajamento populacional, dentro desses projetos, esse fortalecimento institucional teria que estar presente em todo o processo. E nós verificamos o que tinha a ver com o último ponto, que era exatamente... Ah, não, perdão, é outro ponto. Esse tem que é reforçar as instituições para aumentar a utilização posterior. Isso se refere especificamente aos municípios que não têm os meios ah, para... A alocação orçamentária, porém, muitas vezes define a estratégia, mas no momento da implementação, que é mais local, não tem os recursos técnicos. Não estamos nem mencionando o aspecto orçamentário, mas não tem os meios técnicos para, de fato, aplicar. Em alguns momentos, verificamos que não tinham nem uma conexão à internet boa que permitia participar de reuniões online, Suponhamos que algum tipo de investimentos poderiam ter uma o um engajamento mais uh, forte. E no depois, né, no pós-projeto, verificamos que era extremamente importante para fortalecer a apropriação e a sustentabilidade no tocante ao resultado dos projetos, era extremamente importante disseminar e favorecer o acesso a produtos e, e, e resultados para que pudesse ser ampliado posteriormente. Né? Sabemos que temos produtos tangíveis e os que, muitos que podem ser a solicitar é importante saber que eles existem né então é na fase da execução desses projetos de produtos na verdade isso é muito mais difícil para que isso possa ser ampliado a outras agentes interna desde a universidade, estudantes, municípios, enfim, ONGs que não sejam as maiores, né, de grande porte, mas que possam ter uh, um acesso maior para outros públicos. E outro aspecto era preservar os aprendizados obtidos. Então, fazer um esforço na gestão do conhecimento, pois o que nós encontramos é que muitas vezes a pessoa que estava à frente desse projeto ia embora e ninguém sabe mais o que ocorreu, ou seja, faltava uma continuidade. Então, é importante estabelecer esse projeto de aprendizado em cascata, sabemos que essa continuidade dos projetos, muitas pessoas que estavam deixando de participar naquele projeto e ninguém sabia, sabia onde estavam os produtos, os resultados obtidos, enfim, temos que levar em consideração que estávamos fazendo essa avaliação desde 2018, Perdão, desde 2010, estamos trabalhando aí em 2020, então as instituições, claro, sofreram várias mudanças. E também é importante, pois sabemos que algo que foi visto como muito importante, que a execução da, das, das intervenções tinham que ser implementadas por instituições costarricenses, mas muitas vezes há momentos que não se pode, não se pode pois tem a ver com, com o, em função do parceiro cooperante ou outras questões, mas muitas vezes é importante que possamos aí nomear ou indicar um coordenador nacional para que possamos garantir a continuidade do processo e todo esse aprendizado possa ser, permanecer nas instituições, incorporando-se ao conhecimento das instituições costarricenses eu acho que muitas vezes que é muita coisa que não foi dito, é, pois já se passou um ano e de, tem muita, uma avaliação muito ampla que fizemos, mas era tudo que eu tinha a dizer. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Victoria Sanches, por essa tão inteligente apresentação. Agora temos conosco... a do Escritório de Avaliação para o Fundo de Meio Ambiente Mundial, a senhora Greta Batra. Thank you very much. Muito obrigada. Vou colocar isso aqui em tela plena. Muito obrigada a todos. Peço desculpas porque eu vou apresentar isso em. Em inglês e não em espanhol. Bom, muito obrigada por me dar a oportunidade para discutir, que eu acho que esse trabalho tão abrangente uh, e tão bem feito sobre assistência técnica, e biodiversidade e mudanças climáticas na Costa Rica. Ao estar ouvindo aqui os resultados, isso ecoou tanto com, também o que nós encontramos na nossa avaliação ambiental, a nossa avaliação independente. Da Jeff. Eu vou aqui apresentar os meus comentários mais sobre a perspectiva da avaliação do nosso escritório do GEF, que é Global Environmental Facility, como vocês sabem, né? Global Environmental Facility é o mecanismo financeiro da Convenção sobre Biodiversidade Biológica, como também mudança climática, degradação da terra, da Convenção de Estocolmo, enfim. Como a ministra Pilar mencionou, o Jeff teve ali um engajamento muito longo, produtivo, na Costa Rica. Nós completamos mais ou menos 40 projetos, num total um portfólio de em torno de 50 milhões de dólares. O investimento total foi em torno de 230 milhões de dólares. Então, portanto, um portfólio bastante grande para o tamanho do país Costa Rica, como a ministra Pilar mencionou, e foi principalmente na área de biodiversidade e mudanças climáticas. Nós verificamos que os projetos são extremamente relevantes e alinhados com a estratégia do país reconhecendo, e essa avaliação também, assim, o mencionou, que ao lidar com esses aspectos que, da, que são a força motriz para essa abordagem, é importante que tenhamos um enfoque em toda a área, não exclusivamente dentro de uma área, mudanças climáticas, biodiversidade. Como resultado dessa abordagem, esse, esses projetos integrados aumentaram ao longo do tempo, até mesmo na Costa Rica. E, com muito prazer, verificamos e vamos informar que a taxa de sucesso dos projetos JEF na Costa Rica é extremamente alta. Temos 90% de projetos extremamente exitosos, com resultados positivos em relação à média do total de 50%. Sustentabilidade também é extremamente alta, em torno de 70% para o portfólio, que é em torno de 60%, 85% tiveram uma implementação com resultados bem positivos, então, portanto, é um fator muito impressionante em termos de investimento para os projetos ambientais na Costa Rica. Acho que todos já conhecem este projeto, mas nós estamos rastreando, esse, acompanhando esse projeto, na verdade, por muitos anos. Eu quero dar um exemplo para o que todos vocês reconheceram nessa avaliação. Esse aqui é um pagamento por serviços ambientais, serviços de ecossistemas que foram lançados logo no início dos anos 2000 na Costa Rica, principalmente em projetos de conservação da biodiversidade. Os resultados foram excelentes. num período que foi lançado, onde a taxa de desmatamento era em torno de 66%, conseguimos evitar esse percentual. E o projeto foi de zero uh, hectares a 296 mil hectares ao longo de 14 anos. Temos aí um fundo fiduciário de biodiversidade, criado nesse sentido, mas... Além disso, o que funcionou, o que nós encontramos que foram fatores importantes que ali levaram ao sucesso desses projetos há mais de quase 30 anos. Tivemos ali engojamento de todas as partes interessadas, apoio da sociedade civil, capacidade técnica, um arcabouço político muito bom, adaptação e aprendizado. Nada do que eu estou dizendo é novo, que vocês acabaram de ouvir, e isso aí ecoa, está vinculado a nossa avaliação. O que isso significa em termos de implicações para os programas? Novamente, apenas estou aqui fazendo uma apresentação bastante concisa do que já verificamos, mas fizemos ali o. tivemos ali com mais de mil projetos do Jeff até o momento, e de fato, nós recentemente laçamos a nossa avaliação mais abrangente, sabendo sabendo que o fundo fiduciário da GEF está entrando no seu período de ser novamente implementado. Então, para definir esses fatores que impulsionam os projetos ambientais em várias áreas importantes resíduos sólidos, ah, águas internacionais, enfim, qual é a melhor maneira para que possamos harmonizar e integrar em todas essas áreas focais? E o Jeff teve um progresso muito grande ao longo desse período que nós estávamos nos ah, reincidindo. Tivemos ali sinergias e trocas, pois muitas vezes... Às vezes, a outra coisa é reconhecer também que os interrelacionamentos entre o ambiente e benefícios socioeconômicos é fundamental, porque ESG mostrou que não se trata apenas de ambiente e aspectos socioeconômicos. Essas duas coisas podem ser aproximadas e devem ser medidas também. Finalmente, levando as coisas na escala correta, exige também envolvimento do setor privado. A COP26 tratava de como atrair o setor privado, o investimento privado. Nós fizemos muito trabalho nesta área e o envolvimento do setor privado tem sido... Uh, difícil, difícil por uma série de governos, então esforços deliberados têm que ser enviados nesta área e o primeiro é o seguinte, será que há um, uma compreensão de questões ambientais, seus desafios e como abordá-las? O que nós descobrimos é que é preciso comunicar mais e comunicar o que vai funcionar promovendo esta compreensão entre o setor privado e os governos é um grande passo nessa direção a outra coisa é que não há uma abordagem de tamanho único, digamos assim. PMS, são muito diferentes em termos de mudanças climáticas em comparação com grandes empresas. Então, ter várias abordagens é fundamental. E, evidentemente, de entrando no processo de recuperação verde, vai exigir atenção, ou seja, todas as políticas têm que ser baseadas no princípio da inclusão. Então, nós dizemos uh, às equipes de programas, é isso que vocês têm que fazer. A avaliação também tem certas responsabilidades associadas a ela. O que quer dizer? Nós temos que aprender como avaliar a integração, como sabemos que esses programas de eh, integração cruzada funcionam É como informar esses programas, como capturar benefícios socioambientais e, ambi e socioeconômicos e ambientais? Nós dizemos a muita, a muita gente, aos ambientalistas, que eles não se eles não se preocupam com aspectos socioeconômicos e vice-versa, mas é preciso aproximá-los também no contexto da avaliação. Então nós temos que incentivar avaliações francas, não punir as pessoas, dizendo, olha, isso não está funcionando, e ponto final, e há outras maneiras de fazer as coisas. Nós temos também que melhorar a maneira de incentivar a avaliação. Um crítico que nós, no, no escritório de avaliação, já ouvimos é o seguinte, bem, nós progredimos, a sua avaliação sempre olha para trás, então, nós estamos embarcando em avaliação formativa em tempo real, onde possamos dar feedback assim que possível a respeito do funcionamento de programas, para que seja mais útil e para que os programas possam se adaptar. E, finalmente a ênfase na aprendizagem, não apenas para organizações, mas também para avaliadores. Então, meu último slide, eu acho que a avaliação fez um excelente trabalho em adaptar-se ao COVID, eu acho que a Vitória mencionou isso, nós usamos métodos mixtos, tivemos que nos basear em abordagens georreferenciais, geoespaciais. a quantidade de dados satelitários é enorme, sobretudo em termos de biodiversidade, rastrear o desmatamento, podemos rastrear isso na hora, utilizar dados socioeconômicos, por exemplo, o Banco Mundial os disponibiliza, integrar isso com atributos ambientais, e o que é mais importante, todos nós tivemos boa evidência de avaliação. Como reunir isso? A tendência que temos como avaliadores, ah, nunca ninguém fez isso antes. É a primeira vez que se faz isso. Não é verdade. Há muita evidência por aí, há muito trabalho bom por aí. Nosso trabalho é reunir tudo isso e usá-lo. Assim, em conclusão, eu gostaria de dizer que eu não acrescentei nada de novo, porque a avaliação fez um trabalho excelente, mas eu, espeço, eu gostaria de fortalecer os achados desta avaliação com base em um corpo de evidência muito grande, não apenas na Costa Rica, mas também em outros países. Muito obrigada. Muito obrigada, Guita, muito obrigada, Guita Brata, e agora eu gostaria de passar a palavra à Verônica Gonçalves Guias, chefe da equipe da última avaliação do BID, enquanto a biodiversidade e mitigação das mudanças climáticas. Obrigada, Cristina, eu gostaria de compartilhar... Desculpem. Estão vendo minha tela? Sim. Perfeito. Perfeito. Muito obrigada pelo convite a participar deste webinário sobre os resultados da primeira avaliação do trabalho de cooperação internacional em termos de mudança climática e biodiversidade na Costa Rica. Também gostaria de aproveitar a oportunidade para lhes contar um pouco sobre a experiência do OVE avaliando as questões de mudança climática. Eu sei que tem muita semelhança, com o que fez o Mideplan, tanto em termos dos desafios com que nos deparamos na avaliação, como em termos dos achados. Simplesmente, como antecedente, é preciso mencionar que a questão das mudanças climáticas para as multilaterais é relativamente recente. No BID, é, em 2007, né, lançou-se a iniciativa de energia sustentável e mudança climática com um fundo de recursos de capital ordinário e de multidoadores. Em 2010, houve o nono aumento geral de recursos do BID, que determinou que a mudança climática seja convertida em prioridade institucional é, entre as cinco que o banco tinha na época, e determina também uma meta de financiamento de 25% das aprovações do BID. Em 2011, se estabeleceu a primeira estratégia integrada do BID para uma mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Em 2016, a resolução de Bahamas. E aí, implantamos a meta de financiamento. O OVE realizou a primeira avaliação de mudança climática na ação do BID em 2014. Esta avaliação documentou o esforço que já vinha fazendo a instituição em termos de aprendizagem, mas também os resultados obtidos até a data com relação aos compromissos assumidos na nona reposição. Nós fizemos uma revisão de carteira, projetos de comunicação, estudos de caso em setores pertinentes, trabalho de campo em 11 países que tiveram o privilégio de fazer avaliações antes da pandemia. Costa Rica foi um dos países visitados nessa avaliação. Thank okay. you e depois tivemos que definir, ele foi definido para podermos ver a mudança antes e depois da iniciativa, e isso incluía as operações que tinham como objetivo explícito temas de mudança climática, e bem, eh, bem como operações eh, que produziram benefícios. Desafios da avaliação, muito semelhantes ao que foi eh, encontraram na avaliação da Costa Rica. O primeiro foi justamente a elaboração da carteira de mudança climática, na ausência de um sistema de classificação de operações dessa natureza. Eu creio que a avaliação da Casta Rica menciona a falta de coerência dos, base, das, dos bancos de dados. Enfrentamos o mesmo problema. Nós temos um banco de dados numa divisão, a outra, outra divisão tinha outro banco de dados, que não coincidiam. Tivemos que começar da estaca zero, e as multilaterais têm que fazer um, um exercício de harmonização para a questão de financiamento verde. Mas só, isso só estava disponível a partir de 2012. Tivemos que fazer um esse exercício retrospectivo, e outro tema muito importante, mencionado também anterior, é, no chat, é que os projetos do grupo do BID me identificavam muito bem os benefícios associados ao desenvolvimento socioeconômico, mas quase em nenhum caso nenhum benefício associado às mudanças climáticas. Então, utilizamos um sistema de classificação que adaptava. É, é, e usava as contribuições nacionalmente determinadas e, e é, identificava nos projetos o custo-benefício socioeconômico, como, por exemplo, melhorar a produtividade agrícola, se o instrumento, a ferramenta utilizada para melhorar, é como uma, o uso dos solos, manejo dos solos, é, se, se isso... É, isso podia ser incluído em temas de mudanças climáticas. Foi um trabalho enorme para determinar o banco de dados, a base de dados que íamos utilizar. O segundo tema, e também foi muito parecido ao da Costa Rica, é o desafio institucional que tem a mudança climática, por ser uma área transversal. Isso vemos não apenas nos países, mas também no próprio BID, nós também não temos uma unidade de mudança climática, e a contrapartida não é a contrapartida tradicional, como o Ministério de Minas e Energia, era preciso incluir outros agentes, outros acordos institucionais, e isso teve algumas implicações em termos de alinhamento, que também aconteceu na Costa Rica. E, finalmente, uma das limitações mais importantes, isso está relacionado à questão técnica, é que em muitos poucos casos... Documentam os resultados da cooperação técnica. Neste caso, temos muita cooperação técnica para fortalecimento institucional e para geração de conhecimentos, e isto foi um gran, uma grande limitação da nossa avaliação, como também no caso da Costa Rica. Mas também houve outra em termos dos métodos de avaliação para medir o impacto dos produtos de conhecimento nos processos de formulação e de decisão de políticas. É, não havia um método robusto para ajudar a me, avaliar essas questões. Outra semelhante essa é, está relacionada a questões de desenvolvimento incipiente de políticas e estratégias de adaptação. A maioria da carteira de financiamento climática do BID foi para temas de mitigação, e sobretudo de energia. É uma parte muito grande desde o início, porque nossa primeira iniciativa chamava-se Energia Renovável Mudança Climática. Foi muito interessante de ver que embora o projeto de energia contribuísse para a mitigação de mudanças climáticas, nenhum projeto de energia renovável mencionava questões de desenvolvimento. Em termos de adaptação, só 20% da carteira, sobretudo da agricultura, e nenhum projeto de adaptação da agricultura tinha um enfoque de adaptação ou de resiliência. Perdão, você poderia... Projetar o PowerPoint como apresentação, por favor, em modo de apresentação, por favor. Se foi? Está melhor? Se foi um momentito. Se Luis nos ajuda qualquer coisa. Luiz, poderias nos ajudar, por favor? Perdão, Antes de projetá-lo, eh, veja uh, view, e assim no monitor Presenter View. Uh, pode voltar a projetar e também a desde a projeção. Cuando lo pongo, no me deja. no Ay, Disculpen. Si quieren, ¿puedo? ya ya, ya, está, ya estaba terminando, entonces, si. No hay problema, adelante. Si les parece, puedo. Bien, yo ser? ya estaba terminando, voy apenas terminar. Justo mencionando el tema de la, de la sí, estábamos mencionando. A questão de umas semelhantes com a avaliação da Costa Rica foi o fato de que a maioria foram temas de mitigação e pouco de adaptação. Outro que identificamos na avaliação do OVE foi que os projetos foram muito mais reativos que prótivos. Não existia uma ferramenta de identificação de risco climático e isso fazia com que... O que na avaliação da Costa Rica era chamado de oportunidades conjunturais, sobretudo para projetos do setor privado e também para projetos de reforma política. Finalmente, eu gostaria de compartilhar algumas das conclusões que também estão de acordo com as conclusões da avaliação da Costa Rica. O BID tinha conseguido ampliar uma carteira operacional, mas era preciso fortalecer tanto o sistema de qualificação quanto o sistema de monitoramento e avaliação. Além disso, era preciso melhorar o diálogo de políticas e o apoio a temas de adaptação, que era pouco, para ampliar a base de conhecimento e de fortalecimento institucional. Porque há limitações de informação sobre os produtos de conhecimento, e também o fortalecimento institucional, o que limitou muito a avaliação. Então, não pudemos tirar é, conclusões muito robustas. Quanto ao setor privado, durante o período de avaliação, houve pouca coordenação entre o setor público e o privado. E uh, identificamos potenciais ganhos numa maior colaboração entre o setor público e privado. E no campo da energia, por exemplo, quando estamos por um lado financiando uma reforma, juntamente com o governo, e, por outro lado, o braço privado, investindo nos primeiros projetos decorrentes da reforma. E, finalmente, questões transversais. Durante o período de avaliação, este foi um dos campos onde houve menor avanço. Os as questões de mudança climática, também como foi mencionado anteriormente, não foram adequadamente refletidos nem nas estratégias setoriais, por exemplo, do setor de energia, nem de transporte, nem em risco de catástrofes naturais, mencionadas entre as questões de mudanças climáticas, então não havia transversalização, tampouco na estratégia de país, tinham transversalizado estes temas, e muito menos nas operações de empréstimo. Simplesmente esta avaliações de 2014, nós fizemos o segmento monitoramento das recomendações e houve progresso no BID em vários aspectos, aspectos de classificação... o tema já foi incorporado, também houve progressos nos temas de transversalização, embora não esteja ainda completo. Imagino que vamos continuar avançando, dado que nosso presidente na última Copa disse que o banco vai contar com uma carteira 100% neutra em termos de carbono, então imagino que vamos avançar nessa direção, creio que também que isso não trouxe nada de novo, mas lendo a avaliação, muitos dos temas que foram identificados na avaliação de Costa Rica ressoaram no nosso, na nossa avaliação, e eu quis compartilhar essa experiência. Muito obrigada. Muito obrigada, Verônica. Bom, procedemos agora para o espaço de perguntas. Agora vamos passar para o espaço de perguntas. Caso queiram fazer perguntas, já temos uma aqui que está perguntando à equipe de MediPlant se estão pensando em fazer algum tipo de avaliação similar para algum outro setor, tendo em vista o resultado deste relatório. Eu posso iniciar respondendo e posteriormente as minhas colegas podem iniciar. Nós, em relação nessa relação a essa avaliação, nós fazemos com outros projetos que nós executamos sobre investimento público, e nós estamos fazendo isso em outras áreas em relação que esses temas afins estamos trabalhando com política de moradia e queremos ver se podemos avançar para, por exemplo, ter algum programa para pagamento de serviços ambientais e criar algum tipo de insumo para que possamos proteger melhor os nossos recursos marítimos, já que o nosso mar é uma fonte de extrema riqueza. E também temos aí outras propostas, nós sabemos que temos aqui uma nova administração e temos uma Posta uma formulação de uma nova proposta, um novo projeto de desenvolvimento e de investimento público, e, portanto, que poderíamos dar seguimento para algumas dessas intervenções, sempre alinhadas com a Agenda 2030 da ONU e a nossa ambição climática para as propostas de 2050 também, e planejamento territorial. Esses aí são os nossos esforços no momento, como país. Muito obrigada, senhora ministra. Mais alguém gostaria de fazer alguma outra pergunta ou comentário? Eu acho que a senhora ministra respondeu muito bem em relação às expectativas e também para o próximo ano estamos iniciando preparativos para uma programação conjuntamente com a coordenação de mudanças climáticas. Esta é uma outra grande avaliação para o próximo ano. E também temos a oportunidade, que é a elaboração da nova... Agenda Nacional, que vamos iniciar os trabalhos para o próximo ano. Portanto, uma nova oportunidade para incluirmos novas avaliações deste porte de acordo com as necessidades setoriais. Muito obrigada, Carolina. Gostaria gostaria de acrescentar... Que o Jeff e o OVE adoraria ter a oportunidade de trabalhar em parceria com esse tipo de avaliação, verificando, como, por exemplo, se projetos da Jeff estão envolvidos, buscando compreendê-los um pouco mais. Então, por gentileza, e mantenham o contato, pensem em poder utilizar meios através dos quais também nós poderíamos colaborar. O senhor Congresso Manuel Rodrigues é o novo CEO da Costa Rica e ele está extremamente interessado em avaliações, em esse tipo de acesso, de, e ele passa muito tempo discutindo essas oportunidades de avaliação, se tivermos aí meios de ajudar ou de colaborar, cooperarmos juntos, teremos muito prazer. Muito obrigada, muito, muito obrigada, vamos levar em consideração essa proposta Será algo extremamente importante para nós, para que possamos fortalecer a nossa agenda de avaliação e mudanças climáticas e biodiversidade e adaptação. Talvez seja um tema importante e seria importante ter a intervenção e o apoio do Jeff. Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Temos aqui mais alguns minutos, não havendo mais nenhuma pergunta ou comentário a mais. Queremos agradecer muito a todos pela participação aos apresentadores, aos especialistas e principalmente ao público pela participação e por estarem aqui conosco trabalhando, conosco, ouvindo esse evento. Vamos aí depois compartilhar a gravação desse evento para todos os participantes que estiveram conosco. Não, novamente, muito obrigada a todos e que tenham todos uma excelente tarde. Muito obrigada a todos, muito obrigada... Becas